Como otimizar tempo e produção? Vou te responder. Eu sou a Lígia Costa e ajudo você a recomeçar com foco, planejamento e propósito. Oi, Daiane. Super obrigada pela sua pergunta. Eu tenho certeza de que muitas pessoas também têm essa dúvida. E a pergunta da Daiane é como otimizar tempo e produção? E não é para menos, hoje em dia nós vivemos na era da distração. A globalização, o acesso à internet e principalmente as redes sociais fazem com que a gente se perca sem perceber. Quantas vezes você se viu respondendo a uma pergunta no celular, depois navegou na internet, quando percebeu estava comprando um livro num e-commerce e de repente você se pegou jogando Candy Crush e esqueceu daquilo que você realmente tinha que fazer. Bom, o tempo é o que temos de mais precioso. E por isso que eu digo que ele não volta. Se você usou e gastou, já era, por isso a minha dica é para que você crie processos no seu dia a dia para se sentir mais produtiva. Uma dica que funciona muito e talvez você já tenha ouvido, mas acha que é boba e não faz, eu vou repetir aqui. Todos os dias pela manhã, o que eu faço e que funciona para mim? é lembrar o que é mais importante para o meu dia, aquelas tarefas que eu preciso realmente realizar. Então, vamos lá! Primeira coisa, liste tudo o que você faz. Tenha visibilidade de todas as suas atividades e pendências. Tente seguir exatamente a sua lista ao longo do seu dia e evite as distrações. Outro ponto, coloque os prazos para todas as suas atividades. Em alguma delas, pode ser que você possa delegar para outras pessoas, veja o que é realmente essencial para ser feito e quando você delegar para alguém, crie uma rotina para checar se aquilo que você delegou está realmente sendo feito. Mais um passo, leia novamente a sua lista e avalie se existe a oportunidade de você começar a fazer mais escolhas e talvez dizer mais não, ou seja, você precisa excluir algumas atividades que não fazem mais sentido. Eu sei que não é fácil, mas a única forma de nos posicionarmos e abrirmos espaços para coisas novas é dizer não para aquelas que são antigas e tudo aquilo que talvez não faça mais sentido existir na sua vida no hoje. Outro ponto super importante é se você ainda não tem metas, eu super recomendo que você se estruture e se planeje para ter um plano de ação. Crie metas, Para quê? Porque aquilo vai te dar visibilidade do que é realmente relevante na sua vida e com isso você vai ter ainda muito mais foco. Ah, um detalhe, desligue as notificações do seu celular. Deixe no mudo o Whatsapp, os e-mails, as redes sociais. Tente otimizar o máximo possível o seu tempo. Crie um processo de trabalho, um processo de acesso a tudo isso, né? Seja pela manhã, seja pela tarde, seja na hora do almoço, foque no período que você vai acessar as redes sociais e eu tenho certeza que você vai ser muito mais produtiva. Esses pontos já vão te ajudar a ter muito mais organização e muito mais foco, combinado? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo. Você quer ter a sua pergunta respondida aqui no nosso canal? Mande um e-mail para contato@tidytoday.com.br. E mais um pedido, não se esqueça, se inscreva aqui e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Super obrigada por estar aqui. Eu sou a Lígia Costa, idealizadora do Thank God It's Today, e aqui você cria um business com significado para viver a vida que você ama.